fazer é um, um dia diferente aqui, um momento para a gente poder conversar, trocar algumas ideias aqui a respeito de tudo aquilo que a gente vem fazendo e a vontade é de criar um, um momento aqui da gente estar encontrando com as outras turmas também, né? Que são várias turmas, então o é momento é um, é um momento é, interessante para que você também possa conhecer seus outros colegas de curso, né, de outras turmas também. Uhum. Aproveitar, deixar aberto o espaço para trazer perguntas, né, fique à vontade para trazer alguma pergunta que você queira fazer. Hum. Deixa eu perguntar para o professor, eu vou fazer um jaleco, né? o que, que eu devo colocar? Ah, interessante. É um todo meu jaleco, meu jaleco ficou lá dentro hoje. Então, eu diria assim, na área do bolso, colocar reflexoterapeuta. Você fez o que o também fez, né? Fiz os dois, o MDF e o MAD. Isso. Vou colocar reflexoterapeuta e o seu nome, tá? Uma forma bem delicada e tal. No, no braço, né? no meu outro jaleco, tem aqui reflexoterapeuta podal também. Tem uh -huh. um, no local que você for procurar o, o, para abordar, eles têm várias, vários modelos de, de detalhes para serem colocados. Se ele tiver lá um Sim, par de pezinho, eu acho bastante interessante. Mais legal, né? É, é fica, fica bem bacana. É, eu pensei nisso, né? vou perguntar uhum. para ele. Hoje. O Cine também tá chegando. E aí, Alexandre, quanto tempo, querido? Você tá bom? Abre o microfone seu aí, Alexandre. Tá com o microfone fechado. A Inês está por aí também. Boa noite, professor. Boa noite, Inês. Quanto tempo que eu não te vejo. Pois é, professor, eu participei nas duas últimas, né? Uhum. Do, do, M, do MD. Uhum. E assim, o que eu posso dizer para você, sinto super satisfeita, estou muito feliz de estar tá participando que das legal. suas aulas. As suas aulas práticas são maravilhosas. Que bom, que bom. Eu tive pelo menos uma, professor, que eu atendi. Uhum. E é como você sempre fala, é. Avalie sempre o seu paciente, né? Seu cliente. E avaliando, fiz um convite pra minha vizinha daqui do condomínio, uhum. e eu pude perceber, assim, a, o lado emocional dela. Eu ainda não vou correr para ver se eu consigo fazer o um mate com você ainda. Isso. Né? Vai sim, vai vai sim. o dela foi muito mesmo, os problemas, muitas dores. Uhum. E por incrível que pareça, ela agradeceu tanto pela melhora que ela teve, professor, é. que ela, simplesmente ela falou assim, eu sei que eu tô sem trabalho, eu tô dois anos sem serviço, eu faço algumas coisinhas, mas o dia que você fez a massagem melhorou tanto, eu tô tão bem, uhum. e Inês... Eu vou, eu vou começar a trabalhar com finanças por conta própria. Ela teve uma iniciativa tão grande para ela mesma, uhum. que sabe, tudo que você comenta e você fala assim, que o problema às vezes está com a gente mesmo, né? Uhum. E ela se descobriu, professor Roberto. Que legal, que bacana. A gente está em aula, é consultoria. Então, aí naquilo que você vinha falando, Inês, você disse assim para ela, pelo menos eu te ajudei, tá? Então, eu vou pedir para vocês tirar esse negócio de pelo menos. Uhum. Entendeu? Você é terapeuta, você aprendeu a fazer a reflexologia, ainda não fez, né? Por enquanto. Por enquanto, não fez o módulo avançado, né? O MAD, mas você já tem conhecimento. Então, o então, que você diga para ela? no um caso para sua cliente ou para seu cliente falar que bom que bom que bom que eu pude te ajudar que bom que a reflexologia eleve sempre o nome reflexologia que bom que a reflexologia pôde te ajudar que bom que eu com a massagem que eu fiz nos seus pés eu pude te ajudar e tira o pelo menos se você coloca o pelo menos você se coloca para baixo você não se valoriza tá bom eu ouvi hoje pela manhã, quando você colocou sobre isso. Ah, Que legal. Então, por isso que o nosso curso ele tem essa pegada de ser um... Eu quero que vocês aprendam o todo, né? Tanto fazer a massagem, quanto na condução, na conversa terapêutica com o seu cliente. Quando o seu cliente enxergar que vocês são terapeutas, eles literalmente vão vão se entregar terapeuticamente para vocês, porque ele vai sentir segurança em você. Isso, agora você pode continuar, que eu estou atento aqui. Vamos lá. Então, eu comecei a fazer com você, né, quando tive a oportunidade de me inscrever novamente no MDF, e eu entrei mesmo por mim mesma, professor. Eu tenho um problema muito sério de, do lombar, é, ultimamente, ah. agora, eu venho tendo um problema muito sério no meu joelho direito, onde afetou ah. um pouco a musculatura. Aí foi onde eu comecei a trabalhar, e assim, acompanhando você, e comecei a fazer as massagens de acordo com o meu pé, usando o palpador que, que eu já ah, recebi. Legal. Ah, que legal. Que eu já recebi. Então, assim, eu fui trabalhando, fui colocando... Mas, conforme você mesmo falou, a maioria das coisas é tudo emocional, porque automaticamente a gente, eu puxo muitas coisas na responsabilidade, nas minhas costas, então está na hora de eu parar com uhum. isso. Eu, assim, que bom. Refletir um pouco mais e pensar mais em mim, porque uhum. assim não é só eu a responsável. Que bom, deu uma travadinha aí, mas deu para entender. Né? Nós somos responsáveis pelas nossas ações, né? e a depender é daquilo um faz, é. a depender daquilo que a gente faz a depender daquilo que a gente faz a gente vai somando em nosso corpo as dores ou não né ou não se olha é... é uma vida mais mais reflexiva mais pensada mais cautelosa fazendo o que precisa ser feito é, a tendência do corpo não ter dor emocional essa é a tendência Exato. né ah, eu não tô eu não sou imune a tudo isso né embora eu, eu sei quando a coisa começa a pegar do meu lado, mas como eu, eu vivo muito essa questão, eu procuro muito me cuidar. Quando eu vejo que vai me pegar, eu falo, opa, Roberto, Roberto, presta atenção, Roberto. Eu mesmo procuro me corrigir. Então, parabéns, eu tenho que dizer para você parabéns, sucesso sempre. As aulas são maravilhosas, aqui que você postou. Então, assim, assim, eu vou e volto, falta acho que uns... Eu já estou no 97%. Já é. era para eu ter fechado. Uhum. Mas é tão prazeroso assistir. Uhum. E assim, eu fecho muitas anotações e eu aproveito para fazer mais à noite. Porque como eu sou professora, eu trabalho os dois períodos. Ah, entendi. Uhum. E nem sempre assim eu não consigo acompanhar o WhatsApp, conversar uhum. com ninguém. Porque eu tô, o tempo todo com criança. Olha, professora, ela foi a primeira, ou seja, a primeira fui eu mesma, ah. depois a segunda foi essa amiga e espero estar atendendo outras pessoas. Legal. Depois está passando para você. Isso, e vai atender muita gente aí. Você está em qual cidade, Inês? Eu sou de Taboão da Serra, São Paulo. Bom, aqui tem aqui, é São Paulo, né? Seja muito bem-vinda, então. E a Luciene já levantou a mãozinha lá? Diga, Luciene, pode fazer sua pergunta. Boa noite a todos. Boa noite, professor. Oi. Eu fiz um, um cliente no domingo, uhum. ele me queixou de dor no ombro. Uhum. E já a sessão que eu faço. A primeira eu fiz protocolo geral, a segunda eu fiz e dei uma atenção no joelho, no, no ombro, né? E a segunda também, atenção no ombro. Ele me disse que se sente bem, as, as dores, das pernas sumiram, é, se sente relaxado, mas o ombro ainda persiste. Ah, interessante. E é só um ombro ou é os dois ombros? Só um, ombro direito. Ombro direito, tá? Aí a perguntinha, essa dor que ele tem no ombro, ela foi provocada por algum acidente ou não? Não, acho que é movimento repetitivo. Ah, movimento repetitivo. Então, não deixa de ser um acidente, né? O movimento repetitivo causou uma lesão. É a pessoa que dirige a boca. Então, o que eu diria para você, você, já, você procurou fazer massagem bem nessa região no pé dele? Sim. Isso. Tá? E, e a dor chegou a melhorar ou mesmo melhorou? A dor no ombro? Ele sente a dor na região, aí melhora. Uhum. Mas no dia seguinte, a dor retorna. E a dor retorna porque ele volta na atividade, volta a forçar o ombro e a dor volta, ou não. Isso. Então, é, o nosso cliente, ele precisa entender que ele, o corpo dele está aí com alguma limitação. O corpo tem uma limitação de tanto desgaste, de tanto esforço na região. Então, o... O cliente precisa tomar o seu devido cuidado Para não ficar é, forçando muito a região de ombro E então... emocionalmente, o cliente está bem ou está meio complicadinho? É uma pessoa explosiva ah... <risos> TNT? É uma bomba relógio? Então normal... Então eu já vou fazer mais uma pergunta Ele não tem dor aqui na cervical, aqui em cima? Essa região aqui atrás, aqui, ó, ele não tem dor aqui? ó. Hoje se queixou É muito característico de quem é muito explosivo, né? Pessoa que tem opinião forte, né? É isso? Eu tenho opinião forte, né? A pessoa, às vezes, ela se gaba, né? Nossa, eu tenho opinião forte. Então, pessoa que tem opinião forte, é uma pessoa que precisa da nossa ajuda. Porque uhum. Todos nós aqui, ó, nós estamos aqui em 10 pessoas. Cada um tem uma opinião. Eu preciso respeitar a opinião do outro. Só que essa pessoa de gênio forte, é a opinião dela que tem que prevalecer. Se não valer a opinião dela, o mundo... Cai, tá tudo errado, é. e ela se contraria, e aí a dor se instala no corpo. Então, já que ela é muito assim, ela deve ter aí uma questão... Deve ser brava também, pelo jeito que você fala. É um quadro de, de, de braveza também, ou não? Sim. Você não tá falando sim só para me agradar, não, né? Não, não. O senhor tá descrevendo correto. Eu quero, ó, a gente tá aqui em consultoria, eu quero que vocês observem o que eu tô fazendo. O que que eu tô fazendo? Eu tô desconstruindo o cliente, é aquilo que eu ensino nas aulas. Você vai conversando, pegando informações, você vai desconstruindo. Então essa pessoa, ela é raivosa, ah, o MAD ele abre todas as portas e vai sacar qual é. Quem, quem que vai se arriscar a dar uma dica para a cliente da Luciene? Para o cliente da Luciene? O cliente está na madeira, né, professor? Ah, muito bem, parabéns, Lilian. E aí, o que, que a gente faz com ele? Aí a gente usa o metal para dar uma amenizada nessa raiva dele, né? Por que usar o metal, Lilian? Para dar uma quebrada, né? Mas é nessa... por quê? De onde, de onde você arrumou isso? É, porque a, o metal, o ferro, né? corta madeira. Ah, o metal corta madeira. O que que você eu vai fazer, então? Eu vou trabalhar, deixa eu ver, o pulmão e o intestino grosso, para só... dar uma... Ah? Ah, só isso? Uhum. E agora o senhor me pegou. <risos> não, você tá indo bem, fica tranquila. Isso aí é a parte do protocolo específico, não é? É, mas aí eu vou fazer um isso. protocolo geral. Ah, muito bem. Né? Então... Depois dá uma atenção especial e... no metal. Para dar uma quebrada nessa bravura. Ah, eu, que eu vou de moto, mas eu vou lá no salão mal, Isso. Então, fala para a Luciene. faz assim, assim, assim, assim, assim. Fala para ela, dá uma dica para a sua amiga aí. <risos> Luciene, você faz o protocolo geral e depois você pega, trabalha bastante o pulmão, mais um pouquinho o pulmão. E o intestino grosso, para dar uma quebrada na raiva dele. Então você está usando que conhecimento que é esse, Lilian? É dos cinco elementos. Todos vocês conhecem os cinco elementos? Sim ou não? Sim. sim? sim. Todos? Fela, sim. Isso. Então é isso. É difícil? Agora que você vai entendendo, não, né? Mas ah, no começo então. dá uma é, bagunçada sim. na cabeça. Ah, o começo até eu baguncei, mas quando eu enxerguei, cadê os cinco elementos? Tem aqui, ó. Mas quando eu enxerguei e vi o potencial disso aqui. Falei, ah, eu vou ter que engolir isso aqui. Cada vez que eu olhava, conheço. confundia mais minha cabeça. Só que chega um, um momento que vai clareando, <risos> chega um momento que a gente vai se apoderando do conhecimento. Então, Luciene, é, faz isso, tá? Faz um protocolo geral no seu cliente e deixa ali uns três, quatro minutos para trabalhar ali o metal, que é o pulmão e o intestino grosso. E aí, com isso, você vai dar uma amansada no bicho amansar essa questão do fígado, que está demais, está demais o fígado, está demais. E por certo, o fogo do fígado, quem já ouviu falar do fogo do fígado? Fogo do fígado. Isso, e aí isso tudo vai ajudar a diminuir o fogo do fígado, e o fogo do fígado é o causador da bagunça geral, então, fica uma dica extra aí, quem tem muita enxaqueca, né, tem muita enxaqueca, foi no médico, já fez exame, nos exames dá tudo certinho, tudo belezinha. Não tem nenhum parafuso solto na cabeça, mas tem dor de <risos> cabeça, né? Quando a gente vai na desconstrução com o cliente, a gente identifica que é, a pessoa é muito assim, é o fígado que está demais. Respondi a pergunta, Luciane? Muito bem, muito obrigada. Isso, obrigado, Lilian. Está vendo como é fácil? Ah, <risos> deixa eu dar uma palavra para outra pessoa agora, que a Lilian já está dando aula, né? Quem quer falar? Quem quer fazer uma pergunta agora? Ninguém. Professor, boa noite. Ah, boa noite. Quem deu boa noite para mim? Quer perguntar, Cláudio? É, eu não, eu, eu, eu estou aqui em Sorocaba ainda e ontem estou muito feliz, né? Uhum. Porque ontem eu encerrei é, o meu curso do MDF. Legal, parabéns. E hoje eu consegui baixar o diploma, né? Ah, com a ajuda aí do João bom. Paulo. Ah, isso <risos> Estou aí. Mandando uma encrenca eu, eu entrei em contato com ele, dei umas dicas lá, eu consegui hoje, graças a Deus. Isso, maravilha. Que bom, que bom. Fico muito Para esperar o MAD, né? Se Deus quiser, eu fazer o MAD também. Isso. Quem assistiu o podcast meu com a minha esposa, Vilma? Quem eu, assistiu? eu assisti. O que vocês acharam? Muito, muito, muito bom. bom. Eu, professor, hoje. achei Mostraram... Experiência pura. É. é campo de batalha, é aquilo que eu falo para vocês no curso. A ideia do, do curso, do, do, desse podcast, né? É mostrar a, a verdade nossa. Nem tudo que a gente fez lá atrás deu certo. Eu gastei já com panfletagem e não obtive o retorno que eu imaginava que eu, eu fosse obter. A gente fica na ilusão, tal, né? fiz lá mil, cinco mil panfletos, distribuí, ou entreguei, conversei e tal. O tempo de panfletar, o tempo de entregar, o tempo, tempo, tempo e outra. Nessa época de pandemia, né? É, as pessoas estão, estão evitando ficar pegando coisas na rua. Eu, por exemplo, Verdade. eu, por exemplo, eu não pego nada na rua. Eu agradeço, tal. Então, é, eu não eu não vejo com bons olhos assim a panfletagem já fiz e não tive resultado teve uma professora tipo... Vilma quando a professora Vilma estava dando a sua experiência com relação ao cartão né ela Aham. contou a história do primeiro contato quando ela procurou as pessoas que moram moravam ali próximo né a, a, ao, a clínica né Aí eu tenho uma historinha, né, que perguntaram para o japonês, qual que é o segredo, né, que ele tinha muito sucesso, aí ele falava assim, ah, o segredo é o cartão, é, hum. é o cartão. cartão. <risos> Isso, é o cartão. Então, o cartão tem que estar sempre na bolsa, sempre fácil, né? A gente nunca sabe onde vai precisar deixar o cartão, mas se vocês forem fazer cartão e forem, é, não panfletar com o cartão, mas forem entregar para alguém, começa a partir de onde você trabalha, tá? Ah, eu trabalho lá no centro da cidade, o local é lá. Então, visite as lojas vizinhas, converse com as pessoas que trabalham nas lojas. Olha, eu trabalho ali, sou, sou vizinha, tem um cartão meu aqui e tal. Assim, você vai divulgando tete a tete, olho a olho. E, e você não está simplesmente colocando na mão das pessoas um objeto. Então, essa é a dica... E aparentemente fala, ah, mas se eu for fazer isso aqui, não vai render o serviço. Agora eu vou perguntar para vocês, vocês querem distribuir mil cartões no dia ou vocês querem passar um dia inteiro panfletando ou distribuindo e lotar sua agenda no dia seguinte? O que vocês querem? Ah, eu prefiro é, espalhar o cartão, mil cartão no dia. Mas às vezes esses mil cartão no dia não vai lotar sua agenda no dia de amanhã. Se um dia a gente tiver livre, se não tiver cliente, não tiver um vizinho para fazer, mas se tiver livro o dia. O dia a gente pode fazer, isso, né? Isso. Então, aquilo que eu digo para você, visite as lojas, vizinhas e você. Ou se você atende na sua casa, por exemplo, visite seus vizinhos. Eu estou aqui no meu bairro, ande no seu bairro. Bata lá no, na casa. Não é colocar o cartão na caixa de correio. A intenção não é essa. A intenção é você bater na casa. Ó, oh, eu sou a de tal eu faço isso, faço aquilo, coisa ou outra, deixar o meu cartãozinho que você tem na rua de trás, ali, sua sua vizinha. Amanhã é o dia de cortesia. Como é feriado e me trabalha, está todo mundo em casa, amanhã eu vou bater na porta das vizinhas, vou dar cortesia Sim. o dia inteiro. Isso, tá? Então, sempre tomando todo cuidado com questão do protocolo, de né? higiene e tal. Então, façam com muita estratégia. Então, quantidade, é isso que eu quis dizer, quantidade distribuída... Não quer dizer cliente agendado. Ah, distribuí mil cartão hoje. Nossa, amanhã minha agenda vai estar lotada. Eu já fiz isso e já me decepcionei. Nossa, amanhã eu ficava com o celular. Agora ele vai tocar. Agora ele vai tocar. E o telefone não tocava. Ninguém mandava mensagem para mim. O que será que eu fiz errado? É uma estratégia que eu não vi eficiência. Se alguém fizer e ter resultado, me mostra como que é que eu quero aprender. Tá bom? Se alguém for panfletar aí, panfletou, deu resultado, me conta o que você fez, porque eu quero aprender. Sim. Tem coisa que eu que eu ainda não sei, eu não, eu não sei de tudo. Então, se alguém panfletar e tiver um eu resultado consigo, consigo. me conte. Eu tava indo no mercado de casa, aí a moça falou assim, massagem. falei, ah, posso fazer massagem no seu pé? Aí eu fui falei, né, que eu sou terapeuta dos pés, ela falou assim, aqui no meu bairro ninguém sabe o que, o que é isso daí? Aí eu fui e falei assim, a senhora me dá licença, eu posso fazer a massagem na senhora? Aí a senhora vê o que é terapeuta dos pés. Aí eu fiz a massagem, fiz a cortesia com ela, conversando com ela, perguntando se era muito tempo que ela sentia dor nas pernas, se ela tinha variz, ela falou que não. Aí eu comecei a fazer a massagem, ela, moça, a minha dor sumiu, yeah. o, meu joelho, o joelho estava inchado, o joelho desinchou, aí professor oh. perguntou, eu alguma coisa debaixo do pé, espetou, porque quando você tem um espetadinho debaixo do pé, hum. então tem alguma coisa, ela falou assim, não, não senti nada, senti assim, uma leveza nas pernas agora, uhum. senti melhor. Aí ela falou assim, me dá o seu telefone, eu vou, e se você for fazer cartão, passa os cartão para mim que eu vou fazer para você, eu vou dar de presente. Tá vendo? Ah, eu tenho um presente, os tá cartão. Vendo? Isso, parabéns. Foi o campo Obrigado. de batalha, atendeu, a pessoa ficou super contente, e é esse o melhor cartão que existe, é o boca a boca. É verdade, professor. É, é o boca a boca, fazendo bem feitinho, né, com toda atenção, carinho, respeito com o cliente. Pensa assim Isso. comigo, ó. Pensa comigo. Essa essa cliente, ela mora sozinha? Não, ela tem uma filha que a filha tem problema. Ela é cadeirante. Isso. Normalmente, na estatística <risos> média do nosso país, na média, né, é mais ou menos quatro pessoas em cada domicílio. Normalmente as pessoas vivem junto com as outras. Imagina, se você for na casa de alguém e essa pessoa gostar, você acha que a outra pessoa vai querer também? Vai, vai querer. Porque ela Sim. vai falar muito estava com a dor, aquela moça passou aqui, me fez uma massagem, ela já falou para mim que ia falar para as vizinhas: Falar, ah, mulheres, quiserem um Sim. corteiro, eu venho fazer na casa dela. Ó. Quer ver? Oh, segura um pouquinho aí. Você, pensa comigo, você já tem um ponto. Olha como isso é incrível. Pensem comigo. Ó, oh, a ideia, é o, que, o que, que você fez? Você foi numa casa, tá? Você foi numa casa. Essa casa aqui gostou do serviço que você fez. Pensa comigo. A cidade, a cidade é grande. Você vai panfletar, você vai panfletar aqui no entorno ou você vai panfletar lá longe? Ah, meu... No Etor onde eu moro, pertinho. Na loja. Onde deu resultado foi aqui, tá? E... Ela gostou. Uhum. Você vai panfletar no bairro vizinho ou você vai panfletar nas casas vizinhas? Nas casas vizinhas. Aí os vizinhos que conhecem os mais próximos, mais longe, os outros bairros, vai comentar, né? Sim. Olha, a moça fez uma massagem. Gostei e ela tem um telefone, você quer fazer um teste com ela para saber se a massagem é boa? Então aqui na casa da Maria, um nome hipotético tá, um nome, você foi lá e fez o serviço, a uhum. Maria adorou seu serviço, Maria adorou seu serviço, o que você faz? Você vai na casa, você vai no bairro vizinho, nas casas vizinhas, olha, eu, eu assisto a Maria eu atendo a Maria, eu fui lá na casa dela ontem, fiz a massagem e tal. Eu tô divulgando meu trabalho aqui, na vizinhança. Com certeza, alguma casa aqui vai querer também. Todo mundo vai querer? Não. Não se iludam, que todo mundo vai fazer. Não se iludam, mundo real. Então vamos dizer que aqui em cima, uma outra casa quer. Ah, uma casa, cinco, seis casas para cima, não sei. Aí você aqui de novo, você começa... Ampliar o seu raio de ação. Não vai fazer o seu raio de ação lá no outro bairro, que ninguém te conhece ainda. Entendeu? É um trabalho de feriguinha, né, professor? É, e assim você vai lotar sua agenda. Eu já fiz cortesia, professor, não só no meu bairro. Eu fiz cortesia do outro lado do, de Campinas. Que a minha uhum. irmã mora lá do outro lado de Campinas. Eu saí daqui no um final de semana, ela tinha a casa da minha irmã e falou: deixa eu fazer uma cortesia pra você, minha irmã, uhum. que ela também não conhece, né? Uhum. Aí eu fiz. Ela vivia aquela mulher nova, toda cheia de dor, não sabe de onde via tanta dor. Ela falou, Quando foi, a Tata falou assim: você me desligou algum fio que estava emperrado em mim? Eu falei: não, minha irmã, eu fiz uma massagem. Aí lá, o senhor, uma amiga dela, ela falou assim: tu aprendeu fazer massagem aonde? Eu falei: olha, eu fazia massagem, só que eu estou me aprofundando a massagem dos pés, sou terapeuta uhum. dos pés. E nisso eu falei: você quer uma cortesia? Ela: eu quero que eu vou dormir na casa da sua irmã. E eu fiz, e ela tem insônia. Você uhum. acredita que ela dormiu a noite inteira? A minha irmã ligou no outro dia e falou assim: fez alguma coisa com a mulher? Eu falei: Não, minha irmã, fiz uma massagem. Aí quando ela acordou, ela pediu para minha irmã ligar para mim. Minha irmã ligou. Ela falou assim: Você deu algum remédio para mim dormir? Eu falei: Não, foi uma massagem. Eu fiz você relaxar como você nunca tinha relaxado. Ela estava muito tensa. Parabéns, parabéns. É isso, é isso que a gente está ensinando para vocês e que vocês estão aprendendo. Parabéns, sabe? E vai divulgando, divulgando, daqui a pouco sua agenda está lotada. Vai chegar um momento em que você não precisa ficar mais batendo palma na casa dos outros. É um processo natural, não é soberba, ah, não vou mais fazer isso, não é isso? É que vai chegar uma hora que um liga, outro liga, outro liga, outro liga, opa, minha agenda está lotada hoje, amanhã lotada de novo e assim vai. A Irondina uhum. levantou a mãozinha, Ô, Irondina, boa noite. Boa noite, professor. Tudo jóia? Eu vou bem, e você? É, eu tô bem. Acabei de chegar agora do trabalho, meio atrasado pra aula, mas eu dei tempo de chegar ainda. Bom. Aí, eu, minha pergunta hoje é que eu faço visita nas casas, né? Eu sou agente de saúde, eu tava lá na linha, 40 quilômetros daqui lá, tudo estrada de chão, né? Uhum. Aí eu, eu tava conversando com a mulher lá aí sobre muita cólica quando vem a menstruação uhum. Daí o que, que eu poderia estar fazendo nela? E ela até falou assim, a minha menina também quase morre com isso uhum. Eu falei, eu posso te ajudar Ela falou, nossa, eu quero, eu quero eu Falei, uhum. tem que mais um dia, porque essa semana eu vou estar trabalhando os quatro dias Sexta-feira eu vou estar folgado na parte da tarde Então vamos lá, uh, cólica menstrual a cólica menstrual ocorre aonde? No útero e. <risos> né? Sei lá. Ah, estamos em aula. No útero, onde mais? Ovário. Baixo, baixo, o baixo o ventre. Baixo ventre. Baixo ventre. Na área reprodutora. E no pezinho? Onde é o ponto do, ó, do útero? Onde é o ponto do ovário? Atrás do cacanhar, sim, pegar no cacanhar. Sim. <risos> Ou seja, essa menina irondina, ela já sabe fazer o serviço, né? Ela já sabe fazer. Então, o que, que é? Você faz um protocolo geral e quando chegar nesses pontos da área reprodutora, dá uma atençãozinha a mais ali, tá? Ah. Eu? Vamos falar. Quando a mulher tá no ciclo menstrual, ela, a questão hormonal mexe muito ou não? Mexe. Com certeza, sistema isso. nervoso, psicológico, isso. tudo isso. Vamos, vamos, vamos, tá vendo como você sabe? Vamos um passo de cada vez. É, você sabe, Eu já sei. sabe. Vamos um passo de cada vez. Vamos pegar a parte é. hormonal. No nosso organismo, o que é que mexe com a parte hormonal? Qual órgão ou víscera? Que é a do hormônio? Tireoide. Tireoide. Onde fica a tireoide no pé? É no, na gargantinha do dedão do pé, sim. Tá vendo é como essa menina sabe das coisas? Tá vendo? Não é isso. O conhecimento vocês já têm. Quando o cliente chegar com alguma questão, respira, respira calma. Lembra da aula. Lembra dos pontos. Ah, é cólica menstrual? Opa, eu vou ter que trabalhar útero, ovário, área da sexualidade. Vou ter que trabalhar a parte hormonal, trabalhar tireoide. Ah, tudo bem. Mas também, além de estar tá com todo o quadro, ainda tem enxaqueca. Tem mulher que fica com enxaqueca na, cólica, na, na menstruação? Sim. Tem. Onde que, é? Onde que a gente trabalha a enxaqueca? Na digital do dedão. É no digital. Isso, tá vendo? É. vendo? É. ela sabe. Por isso que eu <risos> falo para vocês, estude o seu cliente, converse com ele. Seu cliente, ele precisa sentir que você é dono da situação, que você é capaz, que você, sem afobação, você vai falando para ele, ó, oh, agora eu vou trabalhar a sua cabeça. Aqui, tô trabalhando a sua cabeça. Oh, agora eu vou trabalhar a glândula tireoide, que como você está menstruada e tal, exige muito na parte da, da hormonal. E a tireoide é aqui na gargantinha do dedão e toda a volta aqui do dedão. Você vai fazendo isso, a cliente ela vai entrando lógica naquilo que você está fazendo. Ela vem com você, ela vindo com você, ela melhora assim, ó, estalar de dedo, e assim você vai avançando. E aí, é, a depender da mulher, né, nós temos lá os cinco elementos. A mulher ou ela pode estar tá muito brava, muito irritada, ou ela pode estar tá muito chorona, muito sensível. Essa minha cliente mesmo, ela tem passado por um caso de boa e ruim, porque ela, de uns quatro, cinco anos para cá, ela, o marido dela tinha problema né, de diabetes, tinha problema de pressão alta, colesterol, e era aquela pessoa teimosa, que não obedecia as regras do doutor, né? O que acontece? Ele, por conta, disse que Jesus tinha curado e parou de tomar os remédios. Parou de tomar os remédios, deu distúrbio no cérebro dele. Aí, meio tipo, é louco, né? Levava para o hospital, não parava no hospital, ele fugia a hora que quer, saiu a hora que quer, falava de matar os outros. Controlaram, arrumaram lá um médico bom para ir lá, que eu não sei nem qual médico que foi, deu remédio, foi desses quatro anos para cá. Ele vem já duas vezes que ele deu de novo, agora a última vez ele ficou e não, nada fez tomar o remédio, alguém achou para o bem de ir lá tirar a vida dele, né? Aí ficou mais complicado. É. Aí como fica a situação, né, da esposa, que tem um casal de filho, uma criança com 12 anos e a, criança, e a outra com 15 anos psicológico dessa pessoa, né, professor? Uhum. Faça o seu melhor na reflexologia. Vai conversando com o cliente e no campo de batalha que você vai se aprimorar. E aí, somado com essa questão da, da, da cólica, da menstruação, tudo, o cliente tem aquela, a, aquela questão, dentro dos cinco elementos, ou ela está muito brava, ou ela está muito sensível, chorona, e aí você adequa, os cinco elementos para ela. Então, por isso que eu falo, não tem um protocolo único que você faz para cólica. Não é um protocolo é. único. Precisa estudar o cliente. Em estudando o cliente, se dá um protocolo para ele ou para ela de momento, para aquilo que ele está precisando naquela hora. De 1 um a 10 Vocês acham que ela já sabe? Sim ou não? Sim. Sim. Sim. Sim. Sim. Sim. Dez. É? E Sim. E ela perguntou. Ela perguntou. Tá bem aplicada. Tá, tá bem aplicada. Claro, então. Eu quero que vocês se sintam é, com posse da informação. Ela está se ela sabotando, mais. Ela está se sabotando. É, mas ela não vai mais fazer isso. Ela, ela, ela, ela já sabe como que faz. Respira e faz. O seu cliente, ele não sabe. Você sabe. Entendeu? Então, vai e faz, simplesmente assim, tá bom? Deixa eu dar a palavra agora para a Lourdes, a Lourdes. Oi, Lourdes, abre o seu microfone, Lourdes. Boa noite, professor. Oi, boa noite. Boa noite a todos. É, eu ainda não peguei o assim, um jeito pra, é, dos cinco elementos, Entendeu? Eu estou estudando, mas ainda não peguei direito essa parte. Uhum. e tô tendo um pouco de dificuldade. Os que eu tenho feito, o pessoal está gostando muito. Nossa, e todo mundo quer, entendeu? Eu estou muito bom. feliz. Parabéns. Muito e é, porque o pessoal faz, depois já traz outro, e outro está trazendo outro. Uhum. E eu estou praticando. Uhum. Só que também é complicado, porque esses cinco elementos que eu ainda não sei distinguir, entendeu? Olha, é assim mesmo. Eu, quando eu comecei também, ah, esses cinco elementos, deu um parafuso na minha cabeça. Mas eu fui persistente, fui aos poucos estudando, fui, fui me dedicando cada vez mais e aprendi. Né? Tem, ainda tem muita coisa dos cinco elementos que eu preciso aprender, que ele é muito profundo, mas a gente vai aprendendo. O que é, é, é se permanecer sempre. Se é uma coisa que você tem dificuldade, dentro do curso, entra lá nas aulas dos cinco elementos e assista de novo. Pensa numa pessoa que tem uma característica tal e elabora um protocolo para ela. É só assim você vai, tá? Eu para você, mas é para todos. É só assim que vocês vão conseguir se desenvolver. Tá bom? Então, é porque o senhor falou que a gente tem que fazer primeiro... Aquele, o primeiro curso, para depois entrar mais nesse, no segundo. Então, eu ah. assim, sem ter aquela confiança, entendeu? Mas eu estou estudando os dois. Isso. Você vai conseguir, sim. Seja persistente obrigada. e campo de batalha. Não pode ficar só na teoria. que teoria e campo de batalha, tá bom? Verdade. Tá, obrigada por você. nada. Diga, Elika. Domingo, dia 29, eu perdi minha mãe. Aí ficou com uma dor, assim, não é dor, é uma, uma sensação na coluna, que é afincadinha assim, mas é do emocionado lá do lado esquerdo. Primeiro, meus sentimentos para você, que a mãezinha viajou, né? É, eu tenho minha mãe também, minha mãe já viajou, meu pai também já viajou, né? A gente fala assim, né? É, um, é, um, é, uma, é uma separação física, né? É, não é legal, né? A questão do luto, dentro do estudo do MAD, é, a, a nova atualização... Tem eu desconstruindo várias dores e tem lá eu desconstruindo o luto, que tem uma dica bastante interessante para quem está no luto. Embora o luto ele é saudável, enquanto está num período X. Passou de um período de um ano, daí para frente, se está no luto ainda, aí precisa é, dar uma ajustada nas, nas situações. Mas a sua pergunta pontual, o pontual. Qual é a pergunta, Élica? É uma, deu uma dor assim, na, no cos, assim. Uhum. Na coluna, que é fincada, assim. Não é que ela te travar, nada. É só, acho que não que dá lembra dela, assim a dor vem. É, é um, é um, é um momento aí da. Um momento, é um momento essência do ser, né? Que a gente vai estar tá aí. O pessoal está querendo também a essência do ser, né? Quem está aí esperando a essência do ser? Então, é um momento que faz parte, né? A separação faz parte, a vida continua, né? Eu tinha muita fibromialgia, ah. aí me está numa crise violenta. Eu faço a massagem em mim e a dor não está. Eu, olha, eu tô aqui conversando com vocês, e aí algumas vezes eu fico meio sem palavras para falar alguma coisa, né? E aí, terapeuticamente, a gente vai colocando outras palavras, a gente vai levando terapia. Até a gente achar um ponto, de um ponto, sabe? Um ponto, um, um, um ancoradouro, né? a gente se ancorar. E olha que fantástico a Élica comentou com a gente. Vocês ouviram o que ela falou? Quem ouviu o que ela falou, a boa notícia aí? Qual é a boa notícia, Irondina? Que as dores diminuíram, porque ela está fazendo automassagem. E... Ela, ela fez a massagem e diminuiu a dor. É um ponto positivo, né? Então, se não fosse a massagem, o luto estaria muito mais intenso e a fibromialgia tava daquele jeito. É, ela disse que tava com muita fibromialgia, né? Fez a massagem, a dor brandou, né? Posso não ter acabado toda, mas pelo Sim. jeito, do dela, eu não tava com fibromialgia. Eu, eu tinha doença. Mas esse dia foi só a dona coluna da tristeza de ver minha mãe acabando. Mas você comentou da fibromialgia, você tem diagnóstico de fibromialgia? Tem 10 anos que eu tenho. Ah. É crise do e... É crise de que é cadeia de rodas. Eu andava segurando os móveis assim, ficava uhum. ruim demais. As pernas entortavam, os braços. Tudo. Certo. É... Reflexologia. Depois que você está com a gente, teve melhoras, como que está, Elita? Tive crise, né? Não tive mais crise. Olha que fantástico. Ah, eu sou apaixonada. Então, é, é isso que eu quero para você. É muito forte isso. No caso, a Élica, ela viveu, ela conviveu com a fibromialgia. Eu não sei o que é isso. Eu sei o que é de tanto conversar com pessoas que sofrem. Mas eu não Sim. tenho essa dor. Então, quem passou pela dor e sentiu na pele a transformação para melhora, você tem muito argumento para falar com as pessoas. E falar, olha, eu sei o que fazer. Para a fibromialgia não, Como... tomou remédio. não tomou nenhum remédio é, é muito é muito intenso isso e eu quero que vocês aprendam a usar isso a favor de vocês no momento no caso da Élica ou de vocês é que sofre com dores quem tava com, com insônia o Cláudio né Cláudio é. eu Claudio. sofro de insônia há muito tempo então você é prova se alguém falar para você sobre insônia você fala Opa vem cá dá o um pezinho Autoridade. aqui pra mim. Dá o um pezinho aqui, que eu vou dar um. Vou, vou ajeitar esse negócio. Chegar alguém com fibromialgia para Élica, a Élica vai falar: vem cá, dá o um pezinho para mim que eu vou te ajudar. Com, com autoridade, porque sabe como que faz. Isso dá uma vontade de ajudar todo mundo. Isso. E o mundo está pedindo, gente. Vescou o armazém. Sim. Aí eu falo assim: estou saindo do armazém para me montar minha clínica. Isso, é isso aí. tem falou até aqui em casa mesmo. Fazer com alegria, entregar um é. serviço bem entregue, é, ajudar as é, é. pessoas, né? É, quem levantou a mãozinha que não falou ainda, tem a Fátima e tem a Carmen. a Fátima? A Fátima sumiu. Tô aqui. Cadê? Oi, Fátima, diga. Estou aqui, professor. Professor, porque o senhor, eu participei da outra aula, e aí o senhor falou para a gente lançar um, uma campanha, uma divulgação de degustação para essa semana. Uhum. E aí eu estou pensando que eu vou, vou lançar amanhã no feriado, né? Aí eu vou oferecer aqui no condomínio, e o senhor disse que a gente não precisa fazer os 40 minutos, pode ser 10 casa, ou 20 minutos, a degustação. Degustação? Degustação. Então, aí, é, para fazer a divulgação da semana, seria o momento de eu levar os cartões, deixar o pessoal uhum. só no aplicativo, uhum. porque certinho. eu vou combinar com o pessoal em um determinado local, que é, a gente sempre tem um local de convivência comum, uhum. e aí para fazer isso mas assim eu só acho que eu poderia é, porque tem que ser o valor que a gente tem quando lançar uma uma campanha assim, a gente tem que colocar a data é, de validade para que as pessoas não não não estendam isso para quando elas estiverem é, assim nesse período né Isso, o ideal é você criar um, uma data bola aí uma data aí um válido hum. para hoje sábado Hoje, não, amanhã é feriado, né? É, é, por isso que eu pensei, é, amanhã vale vai ter muito para hoje, válido vale para o feriado, venha, venha participar, bola uma frase bacana que você goste. Hoje eu vou estar na hum. área de convivência do condomínio, dando cortesias e reflexologia. Quem quiser... É, digamos, das nove até as onze, porque isso. aí o pessoal chega um pouquinho antes, né? Isso, quem quiser, passa lá, sabe? Não sei como você conversa com o seu pessoal. O pessoal vai aparecer lá. Hum. Leva um cartãozinho, leva seus materiais, tal, A pessoa fez, fez cartãozinho, Sim. entendeu? Com certeza, Sim. em condomínio, é um local que dá muito, mas muito resultado, muito, não é pouco não, é muito resultado. E para você, Sim. e para você que mora no condomínio, você está naquilo que eu chamo de zona de conforto, zona de conforto. Não está, saindo de casa, não está colocando o carro para lá, para cá, indo para lá, para cá, para poder fazer atendimento. Você está dentro do condomínio, dentro da sua casa, né? Ou pelo menos, se a gente pode considerar no quintal da sua casa, né? Porque o condomínio, a ajuda regra de convivência Sim. é o nosso Sim. quintal, né? Então, aí eu estava indo muito longe, 20, 30 quilômetros para atender as pessoas que eram minhas conhecidas, pessoas, uhum. aí o combustível foi tá muito caro sim. e eu estou indo para um honrar dos pacotes, como é que se fala, do plano terapêutico, eu estou colocando é esse nome para ver se evito levar para outro, só de comércio, e sim como um tratamento, uhum. aí eu estou honrando os, os planos terapêuticos que eu fiz, e aí eu falei, não, agora que eu já Estou com mais segurança, porque graças a Deus eu estou fazendo bastante, mas aí eu vou, te, vou começar a divulgar aqui no meu local de. mais próximo, como a colega falou, porque assim, a ideia que eu cheguei na semana passada, eu fiquei fermentando, tentando uhum. arranjar um jeito, uhum. é uhum. ótimo, professor. Agradeço muito uhum. a sua atenção. Oh, e, oh, deixa eu só eu vou... falar uma coisinha que me vem aqui amém. A Fátima uhum. está no campo de batalha dela. Essa lição, ela aprendeu. Ela aprendeu. Quem não fez, está aprendendo na teoria. Fátima aprendeu na prática. Campo de batalha da Fátima. Dá resultado, sai para lá, sai para cá, dá resultado. Mas é longe. Gasta combustível, combustível está caro. O quanto sobra da terapia? Opa, podia sobrar 40 reais a terapia. 45 não sei quanto está cobrando. Mas acaba sobrando menos. Se, se ela faz, se ela sacou já teve, já tem uma, uma, uma experiência interessante, da mão, vai estimular o pessoal do condomínio. E eu acho que você não vai tirar o pé do condomínio, porque as pessoas procuram, as pessoas querem. Amei. Cada casa, pelo menos tem quatro pessoas em cada casa, na média. Você vai numa casa fazer massagem, alguém na casa também vai querer. E essa pessoa, ela tem... Que eu exploro, eu e aí a coisa se multiplica. E aí você... Faz o trabalho de vizinhança, trabalho de formiguinha de vizinhança. Vai almoçar em casa, comida Sim, quentinha. Gratidão, entendeu? Você está no condomínio, está no quintal da sua casa. Chega a hora do almoço, vai almoçar em casa, entendeu? Está na zona de conforto. Eu quero que vocês enxerguem isso. Vocês que moram em condomínio, têm essa oportunidade. Já está lá, está fácil. É diferente eu. Eu não moro em condomínio. Eu chegar num condomínio para eu querer atender alguém lá. Opa, mas você não é daqui, você está querendo montar um negócio aqui dentro, você não é daqui. Agora você que mora no condomínio é diferente. Palavra para a Carmen. Oi, Carmen Lúcia, boa noite. Oi, boa noite. Boa noite a todos. Oi, diga. Pois é, a minha dúvida é sobre tendinite calcânio, né? Uhum. Aí a pessoa, paciente, sempre tem, todo ano. E assim, a tendência dela, como que eu já vi, é elemento madeira e terra, a terra prevalece, assim, a terra é preocupação. Uhum. E a madeira é raiva, certo, né? Raiva sempre não, uma raiva, assim, de, por exemplo, assim, com um filho, marido, fica uma uhum. festa, né? Mas aí ela tem tendência mais à terra. Uhum. Então. e também assim é uma pessoa que não sabe dizer não aos amigos aí ela tem que trabalhar muito com isso Agora deixa eu te perguntar para você quantas vezes você já vezes você já atendeu esta cliente quando começou foi duas vezes uhum. aí o, o atendimento está no pé direito uhum. aí eu fiz no esquerdo Aí depois que foi melhorando um pouco a dor, que eu fiz no esquerdo, uhum. no direito, quer dizer. Direito. E o resultado? Qual, qual, qual a sua avaliação de resultado? Assim, ela sentiu um pouco, É disse que sentiu depois, ao que eu estava apertando, ela sentiu um pouco no, mais no dedo do, do ouvido, uhum. porque ela tem limite, né? E depois sentiu a, a plantar meia rígida. Uhum. Não sei se foi a dor que desceu que o pé já desinchou. Uhum. E vamos lá para o resultado. Resultado da terapia. Ela melhorou? Melhorou que ela estava conseguindo pôr o pé no chão. Hoje já conseguiu pôr, mas não com muita firmeza. Mas Bem, já colocou. Já teve uma evolução. Você chegou a ponderar de 1 a 10, quanto que ela melhorou? Ai, não perguntei. Mas ela, mas ela sentiu assim, que uma boa melhora, Sim. um 50%. Então, fica, fica como alga para vocês aí. No final da terapia, sempre faça a avaliação tem que ser uma avaliação rápida, não pode ficar, sabe? Não pode ser uma avaliação chata, um negócio sabe? Um negócio chato. É? Você gostou da terapia? Sim ou não? Ah, gostei. Ah, legal. A dor que você sentia, você sentiu alguma melhora no seu corpo? Sim ou não? Ah, senti. Então, de 1 a 10, quanto você acha que você melhorou? Bem rápido, sabe? Ah, ah melhorei 10. Tem gente que vai falar, não, aí ah, eu até brinco, né? Eu sei que você quer melhorar 10, eu sei que você quer me agradar, né? Mas eu preciso da verdade, né? Eu brinco com meus clientes, né? Então, fala a verdade assim. Não, melhorou tudo, tá, tá bom? Ah, então, já que você não quer 10, melhorou 8. Então, é 8 mesmo? É 8. Então, quer dizer que ainda tá doendo um pouquinho. É, tá doendo um pouquinho. Então, melhorou 8. Então, melhorou 80%. Tá? Então, você vai conversando para achar. Porque isso é importante. Porque você vai anotar isso na ficha terapêutica. A avaliação. Isso é questão da dor física. E eu também faço a avaliação da dor emocional. O que é a dor emocional? Depressão, ansiedade, os quadros agudos da fibromialgia, são quadros de, é, emocionais. Aí você aproveita e pergunta. Porque assim, eu, eu jogo muito com meus clientes, tá? Eu jogo, eu jogo com eles. Principalmente quando é, na, quando é na primeira sessão. Porque na primeira sessão, eu já aviso o cliente, no começo ali, um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, eu já aviso ele: olha, hoje a gente não vai trabalhar na dor emocional. Eu vou procurar fazer um atendimento para tirar a dor do seu corpo, para depois a gente avançar. Tudo bem? Porque a gente precisa construir. No momento seu, que você está toda quebrada, toda com dor, hoje eu vou trabalhar a dor, dor física. Nas próximas sessões, se você quiser vir, a gente avança na dor emocional. Ou seja, eu criei um, um, um passo a passo. Ela sabe o que vai acontecer ao longo das sessões. Então, quando chega no final da terapia, eu, tô dizendo, eu disse isso por quê? Porque no final da terapia, com a avaliação, eu já perguntei da dor física, ela já disse, já disse que já melhorou. Aí, o que, que eu faço? Aquilo que eu falei no começo foi uma jogada para poder falar no final. Aí eu pergunto para ela ou para ele, lembra que a gente não trabalhou a sua dor emocional, tá? Mas você sente alguma melhora emocional agora que a gente terminou a sessão de hoje? O cliente vai fazer assim, ó. o cliente vai falar que melhorou. Ah, é? Opa, que legal. Quanto você acha que você melhorou emocionalmente? Não se assustem se o seu cliente falar que ele está melhor 100%. Não se assustem. Por quê? Foi uma jogada. Eu trabalhei, sim, a parte emocional do meu cliente. Por quê? Porque eu tenho mais experiência? Pode ser. Mas eu tenho as minhas artimanhas. Essas artimanhas que vocês vão pegando é no campo de batalha, é no dia a dia. Né? Não é que eu trabalhei pontualmente nos pontos emocionais do cliente, mas a minha abordagem, o jeito de eu conversar com ele, com ela, eu vou conduzindo sem ficar... É, sem ficar fuçando a parte emocional do cliente, mas eu vou conduzindo. Aí, no final, o cliente fala que ele melhorou emocionalmente. Aí eu consigo duas coisas numa única sessão. Isso vocês vão conseguir também ao longo da experiência, mais expertise, mais domínio sobre aquilo que você está fazendo. É muito legal. Bom, é uma pergunta para fazer, professor? Diga, Cláudio. O papel que o professor sempre fala que manda imprimir o certificado, qual que é o nome do papel mesmo? Ver G. Ver, G. Com F de faca? V. V de. V de. V. v, v. v. A ah, V. Isso. V, v, v de vaca. V, é, v de vaca. Isso. Ver G. Isso. Isso. Ver G. Depois eu combino com o professor. Uhum. Eu vou marcar, talvez essa semana agora de feriado, mas na outra eu combino com o professor que eu gostaria de ir para mim, poder estar tá recebendo aí das suas mãos o meu certificado. Eu vou Opa. marcar esse, esse momento aí Isso também. É bonito, hein? Vai ser um prazer. Muito feliz. Eu vou fazer uma pergunta também. Diga, Irandina. É, a respeito, assim, por exemplo, abrir o local de atendimento, uhum. né? Aí, o que, que a pessoa de documentação que a pessoa precisa fazer, no caso da mim? Ah! uma fiscalização e Isso. ele me pega. Tá, então, o caminho mais certo para você é você procurar aí na sua cidade um contador. Tá? Ah, um escritório de contabilidade. Provavelmente, o contador ele vai abrir para você uma MEI. Sabe o que é MEI? Não. Não, MEI é a sigla de micro empreendedor individual. MEI, microempreendedor individual. Até até o mês passado eu era MEI. Eu era um microempreendedor individual. Hoje eu não sou mais MEI. Hoje eu estou enquadrado no Simples Nacional. Ah, sim. Por que Simples Nacional? Porque o faturamento aumentou. E a depender do faturamento, você se desenquadra de um e se enquadra no outro. Então procure um contador na sua cidade. Aí ele vai abrir o MEI, você vai ter o seu CNPJ, né? E os, e, enfim, aí vai recolher os impostos, os tributos, aquela coisa toda. Mas procure um contador da sua confiança. Eu não conheço nenhum ainda, vou ter que. Isso, então procura. Um Isso, procura um escritório, vai perguntando aqui, aqui. Ah, tem um contador ali, gente boa, ali, entende bem do, do riscado e tal, né? Então ele vai fazer a contabilidade para você. Obrigado, professor. Valeu, hein? Outra curiosidade, outra curiosidade, professor, é o, o CRT. Fala só rapidamente sobre o CRT para a gente. CRT. Tem um bizu. Tá. O CRT é o Conselho Regional dos Terapeutas, né? Cadê as minhas coisas do CRT? Estava aqui... O CRT, ó, isso aqui eu recebi há tá um tempo aqui. Eu preciso colocar num quadro, na verdade, isso aqui, ó. Quando a gente paga a anuidade, eles mandam o nosso certificado do CRT, porque é do ano de 2020. Ó, tem o certificado do ano de 2020, CRT, e o do ano de 2021. Então, Conselho de Autorregulamentação da Terapia holística. É obrigatório ter o CRT? Não, não é obrigatório. Ah, é obrigatório. Não é obrigatório. Eu preciso... né? E eu entendo também que é, o nosso trabalho, como todo trabalho, precisa ter uma representação perante os órgãos maiores do país. Eu entendo dessa forma. Precisa ter um grupo de pessoas que vai lá em Brasília ou qualquer outro local que seja necessário e vai lá defender o meu interesse. Quem de vocês Correto. é em condição de pegar um carro, um avião, e descer lá em Brasília resolver a sua situação? Tem tempo? Tem dinheiro? Eu não tenho tempo e não tenho dinheiro. Vai lá em Brasília discutir os interesses da minha profissão. Por isso que é o trabalho é, do CRT, que é o conselho. Ah, então... Tem, tem pessoas que vão lá fazer isso? Tem. E você acha que eles vão lá de graça? Não vão de graça. Eles têm que ter dinheiro para ir lá. O cara mora em São Paulo, ele vai para Brasília, vai vai pegar um carro de, Bras... de carro para Brasília? Só se for para passear. Está parando. Pô, tem que ir para Brasília, tem que pegar um avião. ah Mas custa, lógico que custa. Quem que paga o avião do, do diretor? Sou eu, com a minha anuidade. É um pagamento anual, né, de, de Para o CRT... Isso. Então eu acho que é importante esteja o CRT, porque a gente está pagando para alguém lá brigar pelos nossos interesses. Ah, mas tem gente que fica roubando, meu. Aí é outra história. Aí é uma outra, esfera. porque o CRT não é só isso. Se você entrar no CRT, você vai ver que tem um monte de coisa que eles disponibilizam lá: cursos, é, vários tipos de cursos, vários tipos de coisas, amparo legal. Muita informação. Bom, obrigado, professor. Obrigado não, pela. É, a gente, no, no meu caso, eu estou montando o meu espaço terapêutico. É né? uhum. maca ou a cadeira? É melhor? É, cadeira. Cadeira. É. Maca. Eu não gosto. Eu já comprei. Oh, lembra? Eu ensino aquilo que eu já fiz que deu certo e aquilo que também não deu certo. A, a maca, para mim, não foi legal. Então, é uma cadeira mais macia, uma Quinte. poltrona. A poltrona do papai. poltrona do papai, a famosa poltrona do papai. Tem N Sim. modelos. Então, você precisa ver, quando você for comprar, quantos quilos ela suporta, tá? Tem que ser de, no mínimo, 120 quilos de carga. Mínimo. E a melhor coisa de fazer é o test drive, né? Sabe o que é o test drive da cadeira? Sentar nela. Sentar, sentar. sentar nela. Quem já comprou colchão, deitou lá no meio da loja, ficou toda largadão lá, tem que fazer o teste. Uhum. Então, você vai na cadeira, né? Então, senta lá, inclina a cadeira, né? Porque ela, ela inclina. Okay. Quando inclinar, procura sentir mesmo, né? Se não tem nenhuma madeira, porque a base, a estrutura, de repente, é madeira. Se não tem nenhuma madeira uhum. pegando no seu quadril, pegando no glúteo, o braço, vê se o braço é macio, é gostoso, por quê? Porque é esse conforto que você vai entregar para o seu cliente, ou este desconforto. Tá? Obrigada. E no caso da maca, ela não traz esse conforto, essa entrega do cliente ficar largado, tudo bem?